Meu Deus, música da gata bandida parte 2 Meu Deus, muito bom Essa gata bandida é bandida Vou ficar até anos gravando, confia É 17 minutos Essa gata bandida é bandida Eu não sei Essa gata bandida é bandida Gata bandida muito bandida Gata bandida bandida banida é muito banida essa gata banida é muito banida nós temos uma gata bandida de novo roubando esse aqui roubou três camas e dois telhados e dois sofás e várias várias Cadeira. Essa gata é bonita, gata bonita Gata bandida. Muito bonita, gata bandida. Meu Deus, que horrível Achamos muito essa gata bandida É muito bonita, gata bandida Gata banida, banida, ela é muito banida. Gata banida, banida, muito bandida, Tá banida, banida, ela é muito banida. Tá banida, banida, gata banida, muito banida. Gata banida, banida, eu não consigo mais falar, banida, muito banida. Essa gata é uma banida, muito banida, muito banida. Essa gata é uma banida, gata banida, muito banida. Essa banida é muito banida Essa gata é uma bandida. é muito bonita. Sim, virou Gata banida é muito bonitinha. Gata banida muito bonitinha. Nossa bandida. Que é muito banida, Ela é Gata bandida, muito banilha. Gata bandida, muito banida, Essa gata é muito banida, Ela é muito banida, Gata bandida, muito banida, Ela é muito manha. Nós somos uma gata bandida Nós roubamos essa aqui Roubou três casas E dois telhados E dois sofás E várias cadeiras Essa gata bandida Tá bandida, tá Bandida, muito bandida, bandida é muito bandida. Gata bandida, bandida, essa gata é bandida. Meu Deus não! Gata é bandida, muito bandida. Gata bandida é bandida Essa gata bandida é muito bandida essa gata é muito bandida Gata bandida muito banida Essa gata é muito bandida é, é, é muito banida Gata bandida é bandida Naquilidade é bandida Gata Bandida é muito bandida Banida, é uma banida, rata banida, é muito banida. Banida, é uma banida, rata banida, muito banida. Banida, muito banida, Nada banida, tô sem fôlego. gata bandida é muito bandida, Ela é muito bandida… Gata bandida muito bandida, Ela é muito bandida, Essa gata é bandida, Essa gata é bandida, Bandida bandida, Meu Deus eu quebrei um negócio, Gata bandida muito bandida, Essa gata é bandida, Ela é muito bandida, Gata bandida muito bandida, Gata é muito banida. Gata é banida. Gata banida. Muito banida. Gata banida muito banida. Gata banida é muito banida. Essa é gata é banida. Banida muito banida. Ela é muito banida. Essa é banida é banida Gata banida, aquela é que fala pra ela. Gata banida, ela é banida, ela essa é ouça gata bonita Olha o que fala com ela. Gata banida, e com um gato arrumado, que é muito arrumado, eu falo gato arrumado porque é muito arrumado. A gata banida, muito banida, essa gata é muito banida, é muito banida da bandida, é bandida. Uau, uau, uau. Ela é muito bandida, muito é bandida é bandida. Gata bandida, muito bandida. Oh, meu Deus. Que horrível. Falar gata bandida, gata bandida 2 exatamente, muito bom. Sabia que assim não Essa gata é muito bandida Gata bandida é bandida ela é muito bandida Essa gata é bandida dá muito bandida ela é muito bandida Gata é muito bandida gata bandida é muito bandida gata bandida é, muito bandida. é bandida gata bandida muito bandida gata bandida é uma bandida Essa gata é muito bandida, é muito bandida. aqui ó ó ó ó essa é gata é muito bandida Gata é muito bonita. Olha, olha, olha, essa gata bonita. Olha ah, essa gata bonita, é muito bonita, a gata bonita é bonita. Ela é muito bonita, porque ela é, porque ela é boa, ela é pra ser gata é boa. Só que vira é um gata bonita, lida. Quando era o um gato ao lado. Gata bonita é bonita. Essa é muito bonita. Ela é muito bonita. Gata bonita muito bonita, essa é gata bonita Gata bonita muito bonita, ela não se é um porque ela é bonita, ela é banida. Ela era é pra ser gata burra, sabe? Só que quando era um gato amado, ela virou é a gato bonita porque ela é bonita ela ficou afogada na cama da minha toda hora Na hora na cama também, ela é ladrão Ela um era ladrão, ela roubou a cama de todo mundo eu vou com várias casas, era é muito banida, era é muito banida eu vou acabar com ela, essa gata bandida é muito banida, a gata banida, a gata banida, a gata banida, a gata banida, gata banida, ela roubou tudo, ela roubou tudo, ela... ela toda hora fica roubando, ela fica roubando a casa toda hora, fica, fica roubando o mel toda hora, porque ela só tá lá, meu. meu Deus, eu achei que eu encontrei minha bandida agora, essa gata banida é muito banida, é banida. e agora eu falo igual, eu não vou entender nada, ninguém vai entender nada, mas porque é porque eu falo muito rápido não eu... sei. Eu tô tudo horrível, eu não sei, eu não sei mais falar Eu vou dormir, ó. Sou um baiano agora. Eu vou dormir, ó. E no Era a que Três, querido Três, é banida? Muito É. muito bandida, bandida, todo abafado alto. Bandida muito bandida, gata bandida, muito bandida. Gata bandida, ela é muito bandida. banida muito bandida. Essa gata é muito bandida. Gata bandida. Gata bandida, muito bandida. A boneca banida muito bandida, essa gata banida muito bandida, eu deus que dormindo porque eu sou um baiano eu dormi eu sou muito baiano é porque eu dormi essa sua gata é muito banida eu dormi porque eu sou, um eu sou um baiano ai ai ai ai ai meu sou um baiano eu sou um baiano banida muito banida ela é banida eu sou um baiano banida não me esqueça menina eu quero ir no céu essa gata é, é muito banida Gata banida, é muito banida Gata banida, muito banida Achei semi-falso no meu pé Era um semi-falso, então tá de boa Gata banida, banida Gata banida, muito banida Banida, muito banida. banida, é banida Gata banida, muito banida temos como um filho bonito. essa vida é muito bonita. Que negócio bonito. É muito grande esse negócio. Cagada banida banida, gata banida dá muito banida, infinito.